Aqui é a Girupoca, e hoje eu vou mostrar mais mods Esse não são o próximo específicos, são mais, tipo, pra próximo dos diferentes Mas por que é que eu vim aqui primeiro, não no mundo, mas sim quando eu for criar o um mundo? Porque um desses mods, chama Biomes O Plant, e pra ele funcionar Quando você tá criando um mundo, tem que vir aqui, e aí no, no tipo do mundo eu tenho que vir e chegar aqui no baião do Plank, senão não funciona. Deixa eu mudar aqui para o Criativo, né? Porque aí fica melhor. E aí criar new... é, novo mundo. Criar new mundo. <risos> Vamos esperar criar que o... o mundo, né? Tem que esperar um pouquinho. Demorar cinco anos para carregar. Demora tanto tempo, pra quê, pessoal? Demora tanto. e eu não posso fazer nada, né? Você não tem que ficar aí e desculver. É o um jogo, né? Aí, tá indo. já puderam ver, um desses mods é, e, e olha que num... num... E aí, eu... se vocês estão se perguntando por que, que o Biomes ou serve, ele cria novos biomas. Então, por exemplo, esse aqui é uma árvore de um dos biomas. E esses aqui são os outros mods que eu estou usando, que é o Chisel Mi, Biomes Plant, o Chisel... Chisel Beats, o Chisel, que tem... 3, com próximo sentido aí o... Uhum. Ah, o de, baú, de, de baú aí o alpame para craft e o da mochila, não sei porque, mas... Não, não tá funcionando, queria mostrar, mas, tipo onde você clicava com o botão direito e eu... deveria falar, né, mas... não fala e aí... abriria um... tipo um mini baú eu não sei por que não tá funcionando, então esse mod eu não vou conseguir mostrar. E até pegar com outros, assim, mas não vai dar certo. Também um deles é o, o jei né, que é o Dias Items, que ele mostra os, os craftings das coisas. Os craftings, algumas informações e alguns, né. De alguns dos, das coisas mas E aí o Title ele você pode escolher de, de. Tipo, ele te diminui, assim, vamos dizer. Você clica assim com o botão direito. E aí você vai ficando cada vez melhor. Quanto maior o segundo número, menor você fica. Peraí, deixa eu voltar ao normal viu que eu fiquei minúsculo, minúscula, né? É verdade... né? <risos> e aí tem metade, um quarto, um, um oitavo, um -seis avos. E aí esse daqui você volta ao normal Aí eu vou no outro modelo, tem até minérios e coisas assim. Aí o Tizambitz um ele pega os blocos e aí ele faz ficar. Você consegue, tipo, usar ele, mas ele não no tá tamanho normal que ele é, mas tipo, menor. Então, quando você clicar com o Alt, aí tem aqui ó, o cubo grande, o cubo médio, o corpo pequeno. Aí tem o com a grade, né, que é metade, um quarto e um e um, um, um, um oitavo. Aí esse daqui eu não entendi muito, esse, esse draw region. Você consegue, tipo, selecionar quantos... Acho que é porque eu tô no, no criativo, mas acho que se eu tivesse no... É porque é que não tá funcionando. Oxi. aqui... Ué. Deu algum problema, porque deveria funcionar, né? Tipo, você deveria... Você vê que tem um mini quadradinho ali, aí você pegaria só um pedaço. Tipo, só o pedaço ali que tá mostrando, mas eu não sei porque que é que não tá funcionando, mas... Acho que... Não sei, deve estar tá dando algum conflito com os mods, talvez. É, eu acho que não estamos, já que não crashou quando eu fui... Entrar, mas você vê que tem, tipo, de, de muitos bloquinhos. E aí o chisel, quando você tem o... Esse daqui que você faz com um stick e um... Um minério de ferro. O minério, o minério não, o... A barra de ferro. E aí você coloca, tipo, esse daqui. Acho que não vai porque é de, de outro mod, mas acho que você pegar Coloco os no normais no Minecraft, você botar aqui. E aí tem, tipo, vários outros tipos de blocos, tipo, de textura. E aí tem o do... daqueles que são os baús. Que aí tem de ferro, de ouro, de diamante. Esses dois, eu acho que, não sei porquê, mas, tipo... Não acho que tem crafting, que eu não achei, pelo menos. Ó, deixa eu pegar aqui assim. Ó, quando você clica aqui assim, deveria aparecer o, o, o crafting. Mas não tá aparecendo. Só com os outros. Não sei porquê, mas... E aí quando você pega aqui, ó, por exemplo, de ferro. O de ferro, ele já é do tamanho do, do baú duplo. Então o de ferro já é bem maior do que as pequenas do tamanho, que tem tipo 9 E aqui tem seis. aqui tem nove, né, que é igual aqui embaixo. E aqui tem seis, que é o mesmo tamanho que o, o normal. O desse daqui, né, isso aqui é o grande. Eu não sei porquê, mas é, eles não juntam, né? Nem se você segurar o chip e clicar ali, mas eles não juntam. Então é só vocês. E aí você pode fazer... Você pode também... Com isso daqui, ó. Você, usa, você gasta um, um ferro e oito ouros. E aí quando você pega isso daqui, você clica com o botão direito e aí é... É, aumenta pro para para o ouro que aí fica maior e vai indo né do de ouro para diamante de tipo do cobre para pro... prata e assim por diante e aí tem um outro também de... de fornalha mas não sei porque não tá aparecendo ali mas se você pesquisar aqui você acha e aí tem também de ferro de ouro de diamante de obsidiana de netherrack e esses dois que eu também não, não tenho crafting e isso daqui funciona do jeito, igual o outro lá do baú que você clica com o botão direito e aí aumenta igualzinho, Mesmo, mesma coisa e é bem mais rápido que o, o a fornalha normal Ó, deixa eu pegar aqui a assim, cinha é de diamante, que é de ferro, eu não acho tipo tanta diferença mas também é uma coisa que, tipo, você pode pôr mais, mais espaço para carvão e mais para carne. E aí quando aqui é... Ali fica cheio. E aí tem mais espaço ali pro... Vou pegar aqui, assim, alguns, tipos diferentes. Tem que mais espaço para Pra ficar por mais tempo. Aí eu vou pôr aqui, assim, dois packs desse. Dois... Isso. E aí quando acabar, você vê que vai bem mais rápido do que o fornalho normal, né? Muito mais rápido. Eu acho que depois no fornalho normal, estaria subindo só um agora. E também gasta menos carvão, porque o carvão, um carvão ele consegue pegar oito da outra. E aqui deu 10. um carvão. Então você gasta você gasta menos carvão também. E aí tem aqui esse o papercraft, que tipo tem bem mais cores de blocos e tal, vidros, que é carpete, coisas do tipo, até vidro também, deixa eu pegar aqui ó. vidro. Até aqui é o vidro normal do Minecraft, mas aí depois começa a ter mais. Ó, vou mostrar aqui assim, ó. isso daqui assim. E também ele junta, ó. Não fica com aquela separação. O que, que acontece? É que eles juntam a, a borda. O fica... que É bem difícil esse tipo, Tem uns diferentes, né? Ó, você vê que aqui já estão com 46, tá quase acabando esse pack e aí já vai vir outro. E aí quando uma, Quando você tem mais de um pack do mesmo. Deixa eu ver por aqui assim. Pra, pra mostrar como que funciona. Que eu, que eu falei, mais de um pack do mesmo. Não precisa ser mais de um, que pega, tipo, um pack, e eu não precisa de dois packs certinho, mas... Precisa pelo menos um pouco mais, aí vocês vão ver, ó, quando... Você vai que pra lá e começa o outro. E aí vai pegando, vai juntando ali, vai ficando sempre 64, tanto em cima, quanto aqui embaixo. E aí, como eu já mostrei, então não precisa mais isso isso daqui é do Banho de Vou tirar tudo isso daqui daqui. E aí quando você estiver usando o t eu não sei porque não tava funcionando. Bits E Bits Você pode usar o t porque como você vai usar vários blocos que são pequenos E aí você pode ficar menor, que ele ajuda, né? Aí fica mais fácil E aí eu preciso o que tem tipo, mais tipos de cada bloco também, tipo o Outer Craft Né? tipo de aqui que são meio parecidos né e aí tem mais tipos de, de... tem até tipo shaker box de... tipo uma box e aí foi isso o vídeo espero que vocês tenham gostado se inscrevam para sempre e ativem o sininho para sempre receber as notificações de novos vídeos. Deem o like no vídeo para que me ajuda muito. E até o próximo. Tchau!